Até eu voltei com aquele quadro que vocês gostaram, cara? Não é que vocês gostaram, não fiquei sozinha nessa. Vou fazer a continuação então. É o quadro Invisto ou Pulo Fora aquele quadro que eu fico lendo as situações de vocês e dou a minha humilde opinião com base em tudo que eu já estudei, que eu já aprendi, que eu já vivi. Sobre relacionamentos, eu venho aqui falar isso pra vocês. Cara, esse quadro é muito legal, porque a chance de tudo tá passando por uma situação parecida ou idêntica a alguma situação que eu vou ler, que eu vou dar minha opinião aqui, é muito grande, então fica comigo até o final, que eu tenho quase certeza que eu vou poder te ajudar amorosamente nesse vídeo. Ah, outra coisa, se tu quer uma ajudinha aí, amorosa, tá precisando de um help, não esquece de baixar o meu aplicativo. É grátis. É o primeiro link aqui da descrição. Então, tem certeza que ele vai te ajudar muito consultor é um amoroso grátis cara não custa nada daqui a pouco vai sair para iOS então fiquem de olho vamos lá eu gosto dele, mas ele é muito lerdo e não toma iniciativa. Investe, amiga, investe, porque às vezes é uma pessoa boa de coração, boa para te chamar. Não é não brincadeira. Não, não, sério. Às vezes é um menino tímido, então investe. E aí se tu vê que não rolou, pula fora, mas investe, investe. Tô afim de um boy e ele falou que ficaria comigo, mas eu não sei puxar assunto e nem demonstrar interesse. vista por fora, investe. Engole essa, essa, essa timidez aí, tenta investir, cara. Eu tenho tanto vídeo aqui no canal que eu acho que pode te ajudar. Vou botar uma playlist legal aqui pra poder te ajudar. Gosto de um menino, mas nós somos só amigos. Acho que ele não sente nada por mim. Invisto ou pulo fora. Esse lance de amigo é tenso e vocês estão nessa, né? Caramba, como tem gente apaixonada por amigo, cara. Ah, então amigo, dá uma vestidinha de leve ver vê qual que é, né? Investir de leve, igual a dar indícios, falar umas coisinhas, dar uns indiretinhas, só que ó, <risos> brincadeira, dá uns olharzinhos, entendeu? Se tu vê que foi tudo negativo, o Retorno aí, pula fora. Terminei, tem uns quatro anos, nunca mais nos falamos. Há uns dias ela pediu para voltar, porém ela tá noiva, amigo. Pula fora, ainda mais que já deu um rolo aí. Vocês já terminaram faz quatro anos. Qual foi o motivo? Em só tu sabe, só tu lembra qual foi o motivo? Dependendo do motivo, quem sabe ela tá desesperada. A noiva lá querendo, remember, né? E dependendo, e agora peraí, peraí, que mudei de opinião no meio. Ela tá noiva, ela tá falando contigo é muito grave, muito grave. Ela tá falando contigo, pode ser que bateu a saudade agora, hein? No noivado, bateu um desespero. Hum. e agora que fiquei com vontade de, de, de, de falar mais sobre o assunto, bem delicado. Teu caso, nem investe nem pula fora. Conversa, conversa muito. Fala pra ela, tá, o tá, tu tá assistindo aí é real mesmo. Vamos falar sério, vamos, vamos falar, falar sério, né? cara. Que tá acontecendo aqui é é é, é pesada. Tá rolando. É isso. Bota as cartas na mesa, nem investe, nem pula fora. Conversa muito. Vai que ela é a mulher da tua vida, né? E aconteceu um, um desvio de percurso ali no meio do caminho e ela acabou noivando com o outro. Sei lá. Sou assim, né? Eu, eu gosto do lance do. As histórias as românticas e tal, então, eu já, já viajei aqui. Já pensei que talvez tu possa ser o cara certo, não um noivo, mas também talvez o cara lá que é o certo. Ela tá só te iludindo, te enganando. Ela mesma tá se iludindo, se enganando. Hum, conversa, amigo. Conversa, fiquei com ela, mas ela não quer nada sério. Ai, pula fora, pula fora. Eu gosto de um carinha e falei pra ele que ele é meu crush e ele não responde. Pula fora, esse é o maior indício. Pelo amor de Deus, sai da minha, minha vida. vida! Pula fora! Eu gosto de um menino desde o ano passado, ele sabe disso, mas não entende. Invisto ou pula fora? Não existe esse negócio do não entende, entendeu? pessoa pessoas faz de tola. Se bem que menino, depois quantos anos será que tu tem? Hum, não sei. Não parece tão nova, mas. Dependendo da idade, eles são bem tancinho mesmo. Bem, bem assim mesmo. Desculpa, meninos. <risos> investe. Investe, gostei desde o ano passado. E ele não disse não deixou claro que não curte. Ele só tá meio que dando desentendido. Investe. Ele é um rapaz mais velho e dá muitos sinais, mas esteve comprometido entre aspas. Miga se tá esteve não assim esteve não tá mais aí investe agora se tá comprometido pula fora pula fora de qualquer jeito ah, mas é na da minha vida aí depois quando ele não tiver comprometido aí tu investe combinado eu tô afim do nerd nerd pegador da minha só so... nerd pegador fale-me mais sobre isso que legal que atual isso né pegador e ele não percebe que eu tô afim dele me investe investe uma dessa investe Amor à primeira vista. Mandei mensagem, trocamos um papo, mas agora não sei se invisto ou não. Investe! Por que não? Quais os motivos? Conte-me mais. Se não tiver motivos pra não, investe, investe. Somos da mesma facul, mas de salas diferentes. Ele demonstra interesse. Porém, não temos amizades. Conheço uma história assim. Eu e o Moço a gente começou assim. A gente se era da mesma faculdade, de salas diferentes. Investe, amiga, investe. Olha que um case de sucesso. Aqui não, né? Eu e o Moço, um case de sucesso aí para te inspirar. Vê o um vídeo, vê um vídeo que a gente, conta a nossa história, quem sabe te inspira. Separei faz pouco tempo, mas revi uma amiga. Acho que tô confuso. O que eu faço? Pode ser só confusão, aquela coisa da ex, tu misturando com a amiga e tal. Mas tá solteiro, né? Investe. Se a menina tiver solteira também, uma dessa Só investe assim, ó, com cuidado. Cuidado com as comparações, cuidado pra não. Sabe? Tentar substituir uma com a outra e vai investindo com cuidado, mas vai investindo. Uhum. Não tenho muito contato, mas ela é inteligente, carismática e fofa e acho que tem uma queda por mim. Investe, amor, investe. Tu acha que ela tem uma queda por ti? Investe. Tata, tá, tá, meu crush, disse que quer ficar comigo, mas disse que. Depois que achava melhor não. Então não. Então pula fora. Ele tá bem confuso. Pula fora e mostra pra ele que, ó, amigo. Te liga, né? Pega o ônibus com o boy todos os dias. Às vezes ele fala comigo, às vezes não. Me adicionou no Face. Investe! Te me adicionou no Face, investe. Investe. Conheci um menino numa festa. E ele me passou um número. Chamei ele, mas ele nunca mais falou comigo. Pula fora. não tem nenhuma opção, né? Pula fora. Um amigo meu que sempre gosta de alguém diferente, mas eu sou apaixonada por ele. Putz, bosta, hein? Pula fora. Não fica esperando chegar a tua vez da roleta e pim. Tá em mim, tá na minha vez. já que ele gosta sempre de uma diferente, a chance dele gostar de ti num período muito rápido e tu acabar te magoando, eu acredito que seja enorme. Então, minha opinião, pula fora. Eu quero ficar com o um menino, só que ele fica com um monte de meninas. A gente já conversou. O fato dele ficar com um monte de meninas não significa que ele não possa ficar contigo e se apaixonar. Então, primeiro investe, Algo rolar um belozão ali, tu pula fora. Ele é ex da minha sobrinha e tem filhas com ela. Investir ou não? Não, miga. Não, não tem porquê. O que não falta é gente legal nesse mundo e homem massa aí para te relacionar. Não, não tem porquê. Sei que às vezes o coração bate acelerado com as é pessoas muito erradas. Eu sei, mas pula fora. Não, não investe. Vai por mim. Tá tá. Gosto de um garoto, mas ele gosta de outra. Hoje a gente ficou e ele falou que gostou. Invisto ou pulo fora? Miga! Hum, ele disse que gosta de outra, mas ele ficou contigo. Investe um pouquinho pra ver se ele muda de opinião. E para ver se ele para, deixa de gostar da outra, e para ver se ele começa a te curtir um pouquinho mais. Mas assim, dosa, eu acho, né? Minha opinião. Investe mais um pouquinho, vendo o que que dá. Se tu vê que ele continua apaixonado pela outra, né, e que aquilo ali não vai mudar, aí pula fora. Gente, sabe que eu gostei muito desse quadro? Ai, eu queria muito que vocês gostassem para virar um quadro do canal. Investe ou pula fora. Sabe por quê? Porque daí eu fico falando as situações, né? E aí eu já vou dando a minha opinião e tudo mais. Adorei, adorei. Sem falar que daí vocês vão vendo, vai situações parecidas com a de vocês, né? Se vocês gostaram desse tipo de formato, deixa aqui, deixa aqui nos comentários também, não esquece de me seguir lá no Instagram, se vocês vão gostar desse vídeo, tenho certeza, tem mais vídeos como esse nessa playlist, foi isso, um beijo, tchau!